Pessoal, vamos ver aqui. Eu vou colocar a doutora Andréia Freitas. Andréia, acho que tu tem que te convidar, senão não, senão não consigo aqui. Andréia, tá, Andréia. Fala, Nando! Beleza, Vaquim? Tranquilo, meu irmão. Tá... Tô, tô achando estranho aqui, Fernando. Tá aqui assistindo essa live. Essa live é pra quem quer ter filho. Cara, Quer dizer nada não, né? Quer dizer nada. A live aqui é... Não, não é só pra quem tá aqui, quer ter filho. Que Oba! E aí? Pronto! Nossa, tudo toda arrumada, voltada da igreja, toda trabalhada no na Exatamente. De maior que. Na verdade eu já acordo assim de batom vermelho, sabe, supernatural. É, eu tô vendo aqui. E eu tô aqui, um bonezinho, já tava dando uma, uma treinadinha agora aqui, que é o horário que me resta. A semana foi difícil, então. Então, quando você me convidou para fazer a live no domingo, eu pensei assim, poxa, mas nem é um dia ótimo porque eu volto da igreja, né? Eu chego em casa normalmente às 20. Depois falei não, eu acho que vai ser ótimo porque eu já chego assim com a cara mais arrumadinha. Então foi bom <risos> na verdade. <risos> Mas eu quero te agradecer porque você está com agenda. Eu sei da sua agenda, né? Melhor uhum. que ninguém. Coitado, só restou para ele o domingo porque está trabalhando todo dia. Quando eu vi ontem você gravando curso online, eu falei, Não acredito que o Vitor no meio dessa confusão toda ainda está gravando curso online eu estava eu bloqueei isso semana isso é o problema né eu bloqueei isso semana de julho pensando em descansar um pouquinho e por acaso né viesse essa miguel nasceu um pouco antes eu estava aqui e já tirei duas semanas sem nada aqui para poder né parte fisiológica não sabe quando vem então perto do, do horário da data prevista só que daí o final de semana como eu percebi que não ia ser final de semana passado eu falei opa deixa eu adiantar algumas coisas que eu tinha que fazer ao longo da vida e aí vai, né? E próximo final de semana eu vou botando coisa enquanto ele não vier. É, eu acho bom você tirar um tempinho para descansar, sabe? Porque suas noites não serão mais as mesmas, né? Olha, eu me isso, mas o André, sabe que teve um amigo meu? Eu até tô para postar isso. O Roger, ele é personal trainer lá em lá em Porto Alegre. Ele é um amigão meu de anos atrás. E o Roger um dia eu falando, ele feliz da vida, me comentando comigo, né? E ele está com um bebê pequeno. Ele falou assim: Bah, ouvi. E, e eu brinquei com ele. Falei, ah, não tô preparado já para diminuir o descanso e, e, e o sono. Ele falou: que meu apelido, de todo mundo me conhece há mais tempo, né? Eu vi, cara, cara, ser é tudo bobagem. Eu falei: uma bobagem, Rocha, tá louco'. E a personal tem um horário pesado. Geralmente eles começam às seis da manhã, vão até as 10 horas da noite, né? E ele falou: Cara. Não sei se tu lembra, lembra da época que a gente fazia noitada o tempo todo, acordava, trabalhava, não sei o quê. Cara, se a gente aguentava a noitada, tu não vai aguentar teu filho, cara. Um amor incondicional, uma outra coisa. Então as pessoas reclamam muito tal, assustam. Mas, cara, é isso, velho. A gente fazia isso antigamente, a gente envelheceu um pouco, mas é. É a mesma pegada, só que com motivação é. completamente diferente, né? Exatamente. E você sabe que foi muito legal você ter falado isso, porque a gente pode até entrar no assunto da live, né? A gente está fazendo essa live aqui por dois motivos. Acho que, na verdade, os dois se unem a um único motivo, né? O Vitor está vivendo uma experiência, a experiência mais sonhada da sua vida, né, Vitor? Eu sou testemunha Segura. disso, de conhecer de antes até da Camila. E, e eu realmente acredito que Deus tem um o tempo certo para tudo na nossa vida e, e era para ser dessa forma. E o Vitor está num momento muito especial e eu estou num momento de nascer um bebê meu, né? Que é o Congresso Internacional de Nutrição Materno Infantil. É. É, e hoje, engraçado, Vitor, que eu estava aqui fazendo, é, ensaiando aqui, planejando meu discurso de encerramento, enfim. E aí eu vi que do, de quando a gente lançou a Abrame para o Congresso são nove meses. Banco, então que parece legal, né? que foi uma gestação mesmo, assim, de nascer um sonho, né, Vitor? Um sonho de todos nós, de ter é. uma entidade que nos represente, que pense é, na prevenção, de que pense é, não no adoecer para tratar, de não deixar essas crianças no rumo que elas estão indo hoje, de tomar medicamento para se concentrar porque não tem condição de ficar mais sentado numa sala. Claro que não estamos falando aqui de patologia, estamos falando de crianças que estão indo por um caminho que a gente sabe que poderia ser diferente. E aí o Vitor coincidiu de o Miguel, que é o nosso bebê aí, nosso bebê vai estar nascendo em qualquer momento, de agora para frente, e talvez no Congresso. Se for no Congresso, está tudo certo, já combinei com a Érica e com o Domingos, tipo, leva a Camila, porque está tudo resolvido. Eu, eu sou enfermeira obstétrica, então está tudo certo, Miguel, vamos ter, até uma... acho que seria até muito lindo. E aí eu me lembro que quando eu convidei o Vitor, na verdade eu nem cheguei a convidar o Vitor para palestrar, eu falei para ele, Vitor, é, a gente vai fazer o congresso, mas o Miguel vai nascer nos dias do congresso, então eu não tenho nem como te chamar para ir palestrar. E ele disse: Imagina, eu faço questão aí que eu quero mesmo, vai ser a palestra mais emocionante da minha vida. E foi uma sugestão do meu marido, que é um pai é, maravilhoso, que está ali agora organizando a vida das crianças para eu estar tá aqui com você. E é um pai, eu falo que é um pai com P maiúsculo, porque é disso que o mundo está precisando, e esse é o motivo dessa live. É, de pais com P maiúsculo mesmo que exerçam seus papéis que sejam presentes na vida dos filhos. E a sugestão do meu marido foi, poxa, o Vitor vai estar tá na, na naquele momento mais lindo da vida dele, no momento que ele vem se preparando há anos, vem sonhando, vem se cuidando há anos, coloca ele para falar disso. E eu me lembro até agora, eu não vou me lembrar de cabeça qual o versículo. Ah, sim, o versículo de Jó que ele leu e lembrou de você no final da história de Jó. Eu não sei se você conhece esse versículo. Que é um versículo também muito presente na minha vida, pela minha trajetória com a minha filha, né? O Jó teve uma história de sofrimento muito grande. E no final, é, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que Deus reconstruiu na vida dele, ele olha para Deus numa oração e ele fala antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu sou capaz de te ver com os meus próprios olhos. É. E o meu marido leu esse versículo e lembrou de você com o seu filho. Porque vai ser exatamente isso que você vai estar vivendo. Você vai estar vendo aquele sonho, a concretização com seus próprios olhos de, uma, de um sonho que você ouviu falar, você sonhou, você pediu a Deus, você se preparou, e aí o Vitor vai falar disso e vai ser muito lindo. Ah, já que é, começa me matando aqui. <risos> é muito lindo. É. Então, tá. Ah, obrigado. Obrigado por falar É porque... É, é, é. Eu falo para os meus pacientes que uh, eu acho que eles deveriam experimentar ter dificuldade para ter filhos, sabe? Uhum. Porque isso faz com que aconteça a primeira aprovação de um casal, que é saber se eles estão preparados para ter um bebê e ter uh, todos os terremotos que acontecem e vão acontecer na vida deles. Né? E demorar um pouco para ter ter dificuldade para ter mas passar por momentos difíceis né de sem entender muito bem passando na rua e olhando para é, aquelas pessoas na rua cheias de filhos e a gente entende sem entender o que que o nosso não vem logo né uhum. mas sempre com com com que é para vir no momento que é para vir né Sim. e e além disso momentos difíceis, assim, muitos casais se acabam separando nesse, nesse período, né? Começam a brigar e tal, e não vem, e a mulher fica nervosa, e o homem também. Então, eu acho que todos deveriam passar por isso como um treinamento, né? E depois, porque eu percebo que a gestação fica completamente diferente. Eu vejo nos casais que eu atendo, eu atendo muito o casal que é em busca de TBB, de estar saudável para ter bebê e eu já sabendo da importância do, do cuidado da saúde do pai, né? Porque a gente fala muito da mãe, da mãe, e hoje a gente vai falar um pouco do pai, porque é um casal, né? Assim, é óbvio que há uma importância crucial aqui no casal estar bem preparado mentalmente, mas em termos de saúde faz toda a diferença no bebê o pai estar saudável também e é isso que é a consciência dos pais que me procuram para ter bebê aqui também a mãe e o pai percebem que as coisas ruins que acontecem viram bobas né dependendo do ponto de vista então aquela dor aquela cólica ou até mesmo às vezes um enjoo, para camila foi felicidade era tudo motivo uhum. de, de saber que tinha um bebê na barriga, querer sentir aquilo ali, então é, é uma toda a diferença, sabe? Eu, eu percebo isso com os meus pacientes e com a gente aqui. A felicidade quando dói, quando ele chuta, não tem não tem, não tem tempo ruim a gente brinca aqui. Ah, mas tá ruim de dormir, mas tá bom, mas sabe que eu tô grávida. Eu então faço uma diferença grande, né? E, e, e a saúde do pai, a gente vem falando há bastante tempo disso. Aliás, eu vi, uma das primeiras vezes que eu vi alguém da área da saúde falar em congresso sobre isso foi tu mesmo. Um congresso que tu mostrou dentro do de todo o papel da mãe que tu falou, tu, tu, tu lembrou do papel do pai e tal. E eu já estudava isso, mas não com profundidade. E passei a estudar com profundidade quando eu fui atendendo os pacientes. eu Quando eu fui me estudando, né? Foi assim, Pô, que não está por que, que não está acontecendo deixa eu, deixa eu ver a minha saúde pela cabina impecável e a minha no meio de estresse viajando e tudo mais comecei a me aprofundar nisso e eu estou adorando fazer a aula para o congresso de vocês que pela primeira vez acho que eu vou conseguir fazer uma aula com um pouco mais de uh, antecedência sem ter que revisar em cima da hora e descobrindo outras coisas que eu não não sabia no passado existe um corpo de estudos uh, pequeno ainda né? frente a outros temas que a gente por exemplo o tema da própria mãe e que vem crescendo ainda bem mas existe um corpo de estudos muito interessantes mostrando sim o papel do pai não como pai só inclusive com o pai né psicologicamente no preparo é né, porque a gente tem que lembrar que o pai é diferente né o pai ele produz o um espermatozoide três meses antes então aquele de três meses atrás ele vai ser o responsável por fecundar hoje. De três meses atrás. Então eu, eu tenho que pensar na minha, minha saúde sempre retrospectivamente, né? É, igual a mãe. A mãe também nós pensamos em prepará-la, até porque a mãe, se não tiver bem preparada é, emocionalmente ou em termos de alimentação, ela vai enfrentar muito mais dificuldades. Você, assim, ah, desejo. Camila, não tem por meus desejo Nada de desejo, zero. Você quer é zero de desejo, Porque eu já não tinha antes que não tinha erro antes, já se alimentava bem antes, o paladar dela já foi treinado antes, ah, o, o treinamento para alimentação já foi essa. Primeira pessoa que falou para ela assim, ah tem que se permitir. Agora está grávida, eu falei assim justamente agora que eu não quero me permitir, porque esse é o momento é. mais importante da minha vida, né? E, ah, então e da vida do meu filho, né? Exatamente, a gente tem direitos, né, com a nossa vida né? e não com a vida de outras pessoas, né? Nós, nós temos muito mais deveres com outros do que direitos, né? e muito mais com o bebê. Então uh, aí uh, o, o, o pai nisso é um apoio claro psicológico, né? A gente eu pesquisei aqui, sabe que o Centro de Controle de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, eles já eles já recomendam que os pais façam consulta pré-natal. Olha que interessante! Aqui no Brasil a gente não nunca ouviu falar disso. Eu não eu nunca ouvi falar nisso. Consulta pré-natal para avaliar toxinas. Olha olha que interessante, toxinas, metais pesados, e a gente não pode nem avaliar isso. A gente pede exame de sangue de metais pesados, e com uma imensa dificuldade, os convênios não querem pagar, e os outros médicos nos denunciam no Conselho de Medicina, porque a gente está pedindo um exame devido de metais tóxicos. A gente não tem como medir disruptores endócrinos, que seria necessidade Sim. também de, de avaliar. porque isso aí, para quem não conhece, metais pesados é chumbo, domínio, o que tem. Em maquiagem de mulher que é muito mais comum as mulheres têm altos níveis né alumínio mas tem em recipientes são desodorados guardados, é são guardados alimentos desodorantes panela e é o, o acúmulo é, é cumulativo né então assim a gente vem bio acumulando esses essas toxinas ambientais são milhões de toxinas ambientais uh, e dificilmente a gente tem uma capacidade de desintoxicar de todas elas então, eu vejo também propriamente na medicina uma área de medicina muito cética infelizmente uh, criticando a questão do detox desintoxicação cada vez mais é necessário a gente ajudar o corpo a conseguir desintoxicar isso porque quê uh, aqui pontualmente eu até uh, elenquei alguns estudos aqui que eu não vou citar o estudo mas uh, Olha a diferença que faz, vamos começar aqui, o acompanhamento do pai com a mãe em pré-natal e nas consultas, ter um pai junto com a mãe. Olha que coisa impressionante aqui. Olha. As mulheres com os parceiros estavam envolvidos na gravidez tinham 1,5% mais probabilidade de receber atendimento pré-natal, ou seja, vão mais ao pré-natal. Além disso, as que fumavam reduziram o consumo em 36% a mais, do que... é pelo simples fato de ter um pai que acompanha a mãe, né? Provavelmente por causa do estresse, uh -huh. de conversa em casa, né? De convencimento e até de vergonha da mãe, talvez, assim, vergonha, assim, e ser inibida e fazer uma coisa absolutamente deletéria para um bebê que, que é inadmissível, né? Fumar durante a geração, né? não só fumar, mas um outra coisa. Uh, além disso, significativamente, mais mulheres aumentaram seus filhos. quem gente sabe que é fundamental quando os parceiros participaram aula de intervenção, 74. É um problema inacreditável. A gente ou a parte psicológica do apoio, né, como a parte das toxinas que devem ser avaliadas nos dois, porque nós temos aqui, olha só, uma mudança do padrão espermático, uma, uma possibilidade de mudança do padrão espermático periódico, inclusive. Naquele momento que eu não estou me cuidando, que eu estou com excesso de poluentes, poluência, que eu estou bebendo, ingerindo demais bebida alcoólica, ou enfim, comendo errado. O pai obeso, naquele momento, vamos pegar assim, se eu tiver bem naquele momento, eu obeso naquele momento, eu transfiro isso para o filho, e mais risco dele ter obesidade e síndrome metabólica, e muito mais. O pai contaminado, pai contaminado, aumenta o risco de câncer de cérebro do filho, e também um aumento significativo, o pai uh, intoxicado tem alteração de metilação, ou seja, é uma questão bioquímica um pouco mais complexa de, de, de, de explicar para as pessoas. Mas Epigenética? É, é, é epigeneticamente, a né, gente tem uma genética, a gente pode. É, existe uma, uma. Adaptações genéticas, ou seja, transferências genéticas que vão acontecer conforme nossos cuidados. Então, fazendo com que esses pais uh, provoquem mais risco nos filhos de alergias, de câncer. De obesidade, de diabetes. E, e existem questões, inclusive aqui, claro que básicas antes disso, de conseguir ou não conseguir engravidar, né? De, de, de qualidade spermática. Fertilidade é espermática. É. Que vem caindo a cada ano, né, Vitor? Sim. O, Sim vem caindo. Estudos que mostram que a, é, a qualidade do esperma é, tem caído cerca de 1% por ano. É. É, alguns estudos, eu estudo, você sabe que eu. Você, tudo que você está falando, eu já anotei várias coisas aqui, mas você está falando perfeitamente. assim. Mas como eu estudo disruptores endócrinos no doutorado, né, vou lançar inclusive no congresso um livro sobre isso. É... Você sabe e explicar para o pessoal é o que aí, que tá André, o que é? Porque tem muita gente que não sabe ah. o que é. O quê? Está tra tra tra travando um pouco a sua para mim. Você está Wi-Fi aí ou está? Do Wi-Fi, Wi-Fi. E tem muita gente que não sabe o que é disruptor endócrino. Então, Então, aí. disruptores endócrinos são substâncias que agem no nosso corpo como hormônio. Eles têm uma ação estrogênica. Eles agem como se fosse um hormônio feminino no nosso corpo, que é o estrogênio, né? Que, a gente, que ambos têm, mas que é predominantemente feminino. Então, os disruptores endócrinos estão, uh, são o bisfenol A, por exemplo, que é o que eu estudo no doutorado, que é, está presente nos plásticos, em muitos tipos de plásticos. Né? É, inclusive em revestimento interno de lata, de alumínio, enfim, mas existem outros, alguns tipos, por exemplo, de agrotóxicos, o próprio glifosato, que vem sendo usado aí, principalmente nos terangênicos, em, em grande escala no mundo, caiu a patente no ano 2000 então começou a usar em grande escala. Fitalatos, que estão muito presentes em cosméticos, como você falou, às vezes até em produtos farmacêuticos, porque vão aumentar aí o tempo de prateleira, a vida de prateleira, de muitos produtos, e aí me chama a atenção que você falou só algumas coisas, eu vou complementar para você voltar nesses estudos, que eu tô adorando esses estudos seus, assim. Algumas coisas que você disse, por exemplo, a gente está sendo mais exposto, isso é inegável, eu falo isso no livro, é inegável. Não adianta as pessoas mais falar assim, ah, é, outro dia eu vi que numa palestra é uma pessoa de um profissional disse uma palestra assim, ah agora estou inventando até que os peixes estão contaminados. Gente, parece assim que essas pessoas não estão lendo, não estão vendo o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo, Vitor, é que nós estamos ao longo desses milhares de anos fazendo uma agressão no planeta e hoje o planeta está devolvendo para gente. É simples. O que a gente tem que fazer é se conscientizar disso e correr atrás tanto de agredir menos o planeta quanto também de é, organizar a nossa vida, a nossa família, porque isso está voltando para os nossos filhos. São essas gerações que estão pagando por isso. Então, na verdade, o que você falou aí que me chamou atenção foi o fato de, além de tudo que você falou, nós também por uma questão social estamos tendo filhos mais velhos, obviamente. Né? A gente tem toda a vida, carreira. Enfim, nossos pais tiveram filhos com 20 e poucos anos em outro ambiente, porque o agrotóxico que era usado era diferente, o tipo do alimento industrializado é diferente. E assim, Vitor, nós sabemos pela epigenética, o Vitor falou muito bem. Então, a epigenética é o que? Nós temos lá o nosso DNA. Até pouco tempo atrás, a gente achava assim que você ia fazer um mapa genético seu, ia na nutricionista, no médico, sua vida estava traçada. Mas aí veio a epigenética e mostrou para a gente que não é bem assim. Você tem o DNA que você herdou ali, a herança materna e paterna, porém o meio ambiente faz com que radicais se acoplem no seu DNA e ele vai se expressar de forma diferente, de uma maneira muito simplificada, né, Vitor? Então yeah. aí entra os disruptores que o Vitor falou, os xenobióticos, entra é, a alimentação, o fumo, que também tem uma série de disruptores endócrinos, é, a própria nicotina enfim. Si. E como a gente está ficando mais velho e o mundo está mais difícil, a gente vai mais intoxicado para a gestação. Então, o homem e a mulher, que o Vitor falou perfeitamente. Até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo, a gente só falava na mulher. A mulher depois de 35 anos, a mulher disso, a mulher contaminada, a mulher que fuma. Não é, são os dois. A ciência mostra isso. Tem vários estudos publicados na science na Nature, mostrando que o homem. E aí, outra coisa que você falou que eu anotei os três meses antes, né? Esse período aí do espermatozoide é o período também que a gente fala, por exemplo, na mulher que precisa suplementar o folato. Então, esse, tanto é que no meu livro, que você deve ter lido o livro de nutrição materno infantil, eu falo, porque a ciência fala muito em mil dias, né? Da fecundação até os dois anos. A gente tem que falar em pelo menos 1.100 dias. Porque esses 100 dias, inclusive do ponto de vista da contaminação por disruptores endócrinos, todos os artigos mostram que é o homem contaminado nesses 100 dias. Por quê? Porque é justamente o período que ele está produzindo o espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo daqui a é três meses. É. Então a ciência é linda, né, Vitor? É uma, é uma... Deus fez tudo muito perfeito. Então vai se encaixando, essas partes vão se encaixando e mostra pra gente que o negócio não é só dizer assim, por que, que as pessoas fazem hoje? Fazem mestrado, doutorado, aí da noite pro dia falam assim, ah, agora vão ter um filho? Como se fosse assim. Eu acho que a gente tá tão acostumada a mandar em tudo, né, Vitor? A gente é empresário, é isso, é aquilo, manda. Não, é... vamos engravidar. Mas não é assim, né? O cara tinha que estar sendo preparado, porque no momento da fecundação, aquele aquela primeira célula vai refletir a história desse homem e a história dessa mulher. Por isso é tão importante o casal se preparar. E teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção: foi a questão do aleitamento materno. E essa estatística, para mim, é muito natural de entender. Porque uma mulher que tem o seu marido, o seu companheiro do seu lado nesse momento ele vai entender nesse pré-natal o poder e a necessidade que deveria já ser trabalhado desde o início da gestação sobre o aleitamento materno e ele vai apoiar ela, quando ela estiver lá esgotada ele vai trazer o copo d'água ele vai falar, não, nós vamos conseguir ele não vai ser aquele cara que na primeira dificuldade vai trazer a mamadeira ele vai falar, não, eu estou aqui para te apoiar e a gente vai até o final juntos então estatisticamente, é claro que essa mulher porque ela está apoiada, ela está se sentindo segura ela está se sentindo muito melhor para conseguir amamentar e amamentar começa muito na mente, Vitor. Eu falo muito sobre isso e a gente tem um assunto bom para falar. Não quero fugir do tema, mas incluir o pai nisso, né? Porque eu não tenho dúvida que a maior dificuldade de amamentar, principalmente o primeiro filho, é a ansiedade que a gente tem. A gente né, o primeiro filho é aquilo que você quer fazer, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes, essa angústia, essa ansiedade da mulher acaba por uma produção hormonal mesmo, de adrenalina e um monte de hormônios que são, agem contra né, a produção da ocitocina, enfim, para a amamentação acontecer. Essa angústia, esse medo, essa ansiedade, essa falta de apoio faz com que, às vezes, a mulher não consiga, porque ela está se sentindo isolada. E aí, é primeiro que chega indicando a forma, ela acaba desistindo. Então, fantástico tudo isso que você falou. Tá, pessoal, eu, eu vejo que assim, porque tá travando. A Andrea, eu acho que não tá travando, né? Sou eu que tô travando? É você que tá travando, por isso que eu perguntei. Eu acho que seu Wi-Fi tá ruim. Talvez então, se você for no um 3G vai ficar melhor. Para mim também ah. tá travando um pouco o seu. Tá, então de deixa eu fazer o seguinte: tentar o 3G. Tá, ah, peguei umas lives que travava, travava, travava. Melhorou? Mas se melhorou para mim tá. melhorou eu botei o 4g aqui tá ah não, tá melhor então é. é isso Vitor eu achei muito importante tudo que você falou acho que o papel do pai é esse aí é, eu falei numa palestra o ano passado acho até no congresso de hortos que assim a gente precisa entender essa geração de pais hoje precisa entender que não é, é ser mãe ser pai não é ter um filho é, é executar da melhor maneira, e eu falo em todas as palestras que eu dou, eu falo para os meus alunos de pós-graduação, que maternidade requer responsabilidade. Maternidade requer responsabilidade. Ser mãe, ser pai, é ter um compromisso com uma vida que não pediu para vir ao mundo. O bebê não pediu para vir ao mundo. Ele, ele que tem que ser poupado, e essa mentalidade que você disse, de não, eu vou aproveitar, muitas mulheres têm esse pensamento. Porque tem uma preocupação muito estética em não ter barriga. E aí, quando vai a barriga ficar bonita e todo mundo vai elogiar, aproveita para comer o mundo inteiro. É. Quando, na verdade, é a hora que ela está programando o filho dela. É, é que há, há uns quatro anos, mais ou menos, eu vi um artigo muito interessante mostrando do risco que as mães com sobrepeso, elas, elas, que elas têm não só durante o... o a gestação, né? Que a gente sabe, diabetes gestacional ou aumentar a pressão durante a gestação, mas também o risco que elas expõe o bebê já logo ao nascimento. E eu lembro que eu fui parar meu artigo porque eu escrevi ali do jeito que eu sou, eu não tenho muito rodeio, e eu escrevi ali de uma forma dura. funciona assim, ah, então assim, tá com sobrepeso, tá? Isso aqui é você não está num momento bom para a gestação. Não é querer só, né? Vamos pensar no bebê que não não, não, não pediu, não, não pediu para nascer daquele jeito. Então, tenha condições para poder ter um bebê. E falei: condições. Ah, inclusive, assim, nós deveríamos pensar, inclusive, na condição financeira. Mas eu sei que, infelizmente, tem uma massa de pessoas que, assim, não tem essa capacidade de pensar. Mas até nisso nós temos que nos preparar, né? Eu, eu, eu sempre tive a, a minha consciência de que eu preciso dar pelo menos a mesma condição que os meus pais me deram. Minha vida e eu não tô pensando em só financeiro, tô pensando em condição de, de, de, de me dar atenção. Que meus pais tiveram sem programar, tiveram com 18 anos, moravam na casa dos meus avós, mas fizeram de todo o esforço possível para eu nunca nunca me faltar nada, né? Então, para vocês que nos acompanham, vocês têm um pouco mais de entendimento, né? Você tem capacidade de entendimento, ou seja, então essas questões de a ah, estão falando que então não é a gente não pode ter o nosso sonho. Estou falando justamente isso. Vai sonhar com outra coisa, não vai sonhar com ter filho e colocar o um filho no mundo sem ter condição, sem ter condição de saúde, sem ter sem dar condição para o bebê, porque esse realmente é o melhor uh, legado, o melhor presente que a gente pode deixar para um, uma criança, né? É condição de ter saúde, porque do resto dá para ir atrás, mas desde que tenha saúde. Né? Então, uh, uh, eu fui parar num algumas páginas de gordofobia e feminista. Adorei elas, né? estou cagando literalmente com esse tipo de, de gente mas ah, o entendimento foi aquele médico preconceituoso machista que agora é só a mulher que tem esse cuidado não não falei que é só a mulher não eu estou colocando que pontualmente um artigo eu publiquei um artigo né não foi nesse eu peguei um artigo científico coloquei a conclusão do artigo ah, não é, não é para ter nesse momento, não dá para ter nesse momento. Agora, claro que aconteceu, não estou na minha perfeita saúde. A gente não está esperando estar na perfeita saúde. A gente gostaria que estivéssemos na melhor saúde. Preparar. Forma, se preparar, né? Porque esse melhor saúde, nem que seja nesse momento, porque nós temos duas questões aqui, né? O primeiro é o que eu vou entregar naquele momento. Então, o que nos últimos três meses eu fiz, eu estou fazendo, para que eu não entregue uh, um DNA ruim. Né, para o meu bebê alterado, eu... né? Alterado, eu tenho como entregar a melhor parte de mim. A gente tem quando a gente faz um, um, um, um teste polimorfismo genético, né? Ali vai aparecer nossas coisas que nós temos qualidade, as coisas que a gente não tem qualidade. As coisas que a gente não tem qualidade, não é necessariamente elas são elas, é, é, naquele momento a gente consegue a gente precisa passá-las ou a depender do jeito que a gente passa é difícil de entender mas é eu tenho um carro que eu posso estragar um pouco entregar em estragado eu posso entregar ele em perfeita em perfeito funcionamento é assim então quando eu passo material genético é exatamente isso eu posso passar ele em perfeito funcionamento ou ele passar falhas o homem então vai vai, vai ser responsável por metade seja, metade do bebê que vai nascer vai vir do, do, do papel do homem então, realmente, o homem tem um grande papel. A mulher tem um papel maior, porque ela não é só o DNA dela que vai ficar ali. Ela vai ter o acompanhamento durante né, toda a gestação. Depois a amamentação. O... Exatamente. O que ela está fazendo durante a amamentação. Então, fatalmente, a mulher tem um papel mais importante. É inegável. E, infelizmente, ela vai ter que se cuidar mais. Fazer o quê? O homem, durante a gestação, ele pode... Eu a Camila aqui se ela não tivesse essa assim, maturidade para segurar, comer doce e tal, eu não ia fazer isso durante a gestação. Eu com as pessoas que mal está comendo, ela não sei que necessidade. Se, se fosse para deixar ela passando necessidade, é melhor eu não comer ou comer escondido, porque a, a, a, durante a gestação vai caber, mais a mulher durante a, a amamentação também. Mas vamos lembrar que logo em seguida o bebê já vai enxergar o que o pai e a mãe fazem. Claro. Um cuidado, não é um cuidado, tá? É para ter um bebê. Eu vou ter que mudar algumas coisas na vida. Tem que mudar. Tem que mudar. É. E uma coisa que você falou aí, vitor assim, talvez é porque a mulher ela traz a memória dela. Então a responsabilidade da mulher em todo o ciclo, né? É, ela ela tem a responsabilidade porque ela fez a vida dela antes de engravidar. Por quê? Porque o corpo dela, o bebê quando. O que, que, que os artigos mostram? No momento que o bebê é secundado, ele já trouxe o espermatozoide trouxe toda a memória da vida do homem. Então, a responsabilidade dele, do que ele fez desde quando ele estava no útero da mãe dele, da amamentação dele, a vida dele inteira, se ele fumou, se ele bebeu, tudo vem na memória dele ali, nesse espermatozoide. Fecundou e a, e a mulher traz consigo a memória dela no óvulo, claro. Porém, a partir do momento da fecundação, essa responsabilidade do homem já foi colocada ali. E aí segue com essa, esse ambiente da mulher. Mas o ambiente, ele, eu acho que até nisso a natureza é linda e justa, né? Porque ela reflete os dois. Então, esse, essa adaptação do bebê ali no período intrauterino vai refletir o que aconteceu com os dois. E aí eu acho, e aí a gente tem tanta coisa que não dá tempo de falar tudo, mas uh, a gente sabe da necessidade de suplementar o homem, né, Vitor? como a gente também suplementa a mulher, então isso você faz muito bem no seu consultório, eu vejo que às vezes o casal vende, já são os seus pacientes, então o cara já suplementou, a, tomou ômega, vitaminas, o próprio folato, enfim, já foi visto tudo isso para tentar minimizar esses impactos, embora se ele foi fumante, se ele trabalhou com disruptores, endócrinos, seja lá o que for, ele traz isso, mas a gente tenta detoxificar antes, tenta amenizar tudo isso. E só para complementar a informação que você falou sobre a questão da obesidade, o que preocupa muito a gente do ponto de vista, inclusive ambiental, é a questão do percentual de gordura, né? Uhum. E é muito importante falar isso que tem pessoas leigas assistindo a gente. Que, quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em um percentual alto de gordura corporal, não necessariamente num peso, mas Eita, alto, pode ter um peso um pouco maior e ter uma massa magra, enfim. Esse tecido adiposo, Vitor, tem estudos que mostram, eu coloco isso no livro, que mulheres com percentual de gordura maior são mulheres que estão mais intoxicadas com disruptores endócrinos. Sim. Por quê? Porque eles são lipofílicos. Então, eles têm eles gostam de estar na, no tecido gorduroso. Então, estatisticamente falando, aquelas que têm um percentual de gordura maior, a gente tem uma dificuldade maior em detoxificação. Inclusive, a glândula mamária, né? Por, pela gordura também, a gente passa esses disruptores ali, inclusive no leite materno. Então, eu, eu coloco muito sobre isso no livro. Mas, e... aí e falando, em, dois, né? em falando em glândula mamária, né, até uma questão importante, porque a gente já adotou aqui de usar desodorante sem alumínio há muito tempo, né sem parabeno para, para e sem alumínio. E, antigamente não tinha muito acesso, era difícil de achar, que no Brasil tinha que fazer, então tinha que pegar leite magnésio, misturar com óleo essencial, lavanda e tal, estava resolvido. Hoje tem um monte de microempresas é. fazendo esses desodorantes aí, então se a uh, uh, uh, uh, é um dos cuidados que a gente tem aqui, porque veio à tona. A gente conversou esses dias aqui. E a camila falou assim: Nossa, percebo que agora, não sei se é uma gestação de menino, isso faz mais ou menos, tá? Porque ela me comentou assim: Ah, eu percebo que agora eu tenho que usar mais desodorante, porque senão não vem se ele mais rápido. Né? Sente mais calor, né? transpira Sim, mais. Claro. Né? O ambiente ali é, um, moral, né? é um ambiente úmido, né, e fúngico. E, e aí eu comentei com ela, né? Falei assim: Bom, então Passa mais, né? Leva na bolsa, passa mais. Uh, e ela falou assim, claro, obviamente a gente falou, ela falou brincando, assim, ah, vou passar o desodorante com alumínio. Porque todo cuidado <risos> é pouco. mais. É, todo cuidado é pouco, né, gente? Porque, ah, mas vai cheirar um pouco mais. Pô, leva o desodorante na bolsa, leva um lencinho, faz alguma coisa. Né? A gente, é que assim, ó, a, eu tô acostumado, e ela também aqui, a procurar soluções das coisas. Né? Sim. Então, as pessoas, Já é natural, né? É, é, é, é muito problema, né? É muito assim. Eu vi uma, uma pergunta aqui, deixa eu só explicar, porque eu estou lembrando Uma pergunta aqui, Vita, como é que a gente faz para não ter muita iluminação na hora da, da, de amamentar de madrugada? Poxa, eu não sou eletricista né? e, e eu acho que é uma pergunta muito simples de ser respondida. Luz baixa. Ah, mas como? Bota uma toalha em cima de, de algum abajur, compra uma luzinha, fazer alguma coisa para não ficar muita iluminação na hora que você vai aumentar Apesar de que ligar a luz na amamentação, a mãe não tem não tem esse problema né que é sai assim, ah, cortou a produção de melatonina é natural da mãe é natural. de noite o corpo está adaptado a isso a prolactina está lá no alto ou seja o cérebro sabe que está acontecendo esse período se não dormir também também sabe que isso vai acontecer não é isso que vai prejudicar a, a sua vida né então assim baixa a luz lá no meu quarto do, do miguel a gente colocou uma luz vermelha tá para não atrapalhar um pouco o sono depois da Camila, que não tem que cuidar de sono é uma luzinha vermelhinha que não atrapalha a produção de melatonina. Apesar de que é preciosismo, não é? Uma luz, qualquer luz que fosse, não seja tão forte assim também, é uma luz que, que vai bem, agora diminui. Então, assim, é, outra coisa interessante que eu peguei aqui, é, eu lembrei de desodorantes, então, para as pessoas, tem várias empresas que, que, que, que vendem. O homem também é importante, porque naquele período ali, os metais tóxicos, principalmente se eles forem... É, contaminantes do momento da produção dos espermatozoides a alteração acontece tá? mais do que se eu tiver pré contaminado então é uma diferença nos estudos aqui que são bem interessantes contaminei né? contaminei na época isso que durante a agora a gestação a gente teve um cuidado redobrado com alimentos que tinham potencial contaminante Uhum. porque com a Camila, né, comigo antes, né, e com Cam... eu sempre tenho esse cuidado, mas com a Camila porque porque é... É, para explicar o que André falou, eles são lipofílicos e esses metais tóxicos eles se alojam em gorduras quando eu não tenho muita gordura no corpo, eu tenho mais facilidade de excretar, de destoxificar. Quando eu tenho, fica mais fácil ele ficar alojado e ficar lá. Ah, e é durante a gestação, quando, como há um movimento uh, uh, até lipolítico durante a gestação, porque Sim. há uma chance maior, olha que engraçado. Existe, existe uma, uma mobilização maior... de gordura da mãe para os bebês. Exatamente. Existe uma Exatamente. chance maior. Da mão queimar gordura durante, durante a gestação. Isso explica, Vitor, por exemplo, mulheres que engravidam com sobrepeso e que às vezes não ganham peso nenhum. Eu tenho é pacientes também. que engravidaram obeso e que emagrecem na gestação e não ganham é. nenhum quilo. Então houve uma mobilização de gordura. Tanto é que o colesterol total da mulher grávida é sempre mais alto. Por Bem mais Porque alto. existe uma mobilização de gordura natural, fisiológica. E aí vem essa carga junto que estava estocada. É, o colesterol da mulher aumenta, o triglicerídeos aumenta durante a gestação, mesmo se alimentando muito bem, o que é sinal, realmente, de lipólise, de queima, né? De mobilização de gorduras e mobilizou gordura. Se tiver contaminada, é corrente sanguínea, corrente sanguínea bebê. Então, ele já nasce contaminado, né? Aliás, existem estudos uh, em cordões umbilicais mostrando ali, né? Uma prevalência muito grande de bebês uh, intoxicados. Contamin... A gente chama de intoxicação, aquilo que uh, uh, na medicina a gente... É obrigado a chamar uns nomes para tentar enganar as pessoas, né? Mas a gente é obrigado a falar isso. Está ah, intoxicado, tá? Mas não está contaminado. Uhum. Mas desculpa, está contaminado, mas não está intoxicado. Contaminação uhum. é o simples fato de ter contato. Todos nós uhum. temos contaminação. Intoxicado é o efeito. Só que o efeito às vezes não tem volta. Então às uhum. vezes, ah, intoxicou, autismo, tá? Mas aí não tem mais volta. Então eu tenho que cuidar do contaminado porque nós somos proibidos andré na medicina não sei se tu sabe acho que tu sabe disso que o marido teu marido sabe disso nós somos proibidos de terapias de desintoxicação uh, com edta se não houver uma uma uma, uma justificativa plausível para medicina Qual seria a qual seria a justificativa comprovar a intoxicação só que a intoxicação muitas vezes leva um infarto Às vezes não dá tempo de, de, de comprovar porque já infartou já teve alzheimer já, é, já, já causou uma doença crônica né então, ou então já despertou uma doença autoimune então a, todo cuidado, né? Que não são bobagens, né? São são são realidades para quem estuda, que esses estudos. E nunca existem estudos tão grandes a respeito disso, né? Porque é difícil de fazer estudos. difícil ter incentivo para hum, a gente tudo estudos grandes com remédio, com, às vezes com alimentação. É isso. Com isso é difícil. Eu até achei uma meta análise, sabe? Com inseminações, porque já que inseminação é diferente e meta análises são estudos mais robustos, né? Para a medicina. E eles têm uma meta-análise aqui publicada em 2008, ah, é 2008 sobre as inseminações, descobrindo que uma taxa de gravidez clínica era de 12,3% em homens com menos de 30 anos, que é um outro ponto aqui que eu queria comentar, e um, e diminuiu para 9% acima de 45 anos. Então, até essa questão de idade, que a gente atribuía muito às mulheres, Sim. hoje nós estamos enxergando em homens, né? Que claro. é não só a questão de contaminação, de cuidado, do, do aspecto psicológico, uh, mas a idade do homem também. Sim. Muda muito a qualidade espermática. Não é só o conseguir engravidar, mas tem mais defeitos em, em reparar o dano que... ao DNA. Isso aí. o parto Mais parto prematuro, mais risco de baixo peso nascer olha só e Sim, muito tá. prematuros também com um odds rate com um estatística significativa Sim. E são coisas que a gente atribuía muita mulher antigamente né de ver Sim. a quantidade a quantidade de estudos que a gente vem hoje é, descobrir basta estudar né porque isso aqui geralmente chega nos médicos né, isso é bobagem isso aí ah. né ah mas é beber durante a gestação não pode beber um pouquinho só no final de semana é. né são coisas absurdas, né? E nem o homem deveria então durante o período, porque o sim, álcool. Sim. O período é. perto da mulher que for tentar engravidar não deveria consumir. Não, e o homem também não. Sim. Né? E o homem, porque a depender também a depender, sem depender de polimorfismo genético, isso já é nocivo, né? Ao reparo do DNA, se o sim. reparo do DNA fica, fica com dificuldade. Uh, mas depois. Nossa, quanta gente perguntou de vacina. A gente vai falar de vacina. Uh, muito rápido. Não acho nem vai dar tempo, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Uma outra pergunta. Ah, tá. E então, reparo e, e se a gente não sabe o quali... uh, polimorfismo genético, né? A gente... Nem o homem, né? Durante... Claro que vamos pegar assim, ó. Vamos, vamos, vamos entender aqui, amigo. Durante a gestação, não teria problema o homem, né? Ele não vai passar durante a gestação pelo ar o álcool ali. Mas uh, antes, quando quer engravidar, por conta de, de reparo danificar dan, dan, dano de reparo de DNA, passagem de espermatozoide, pior qualidade de DNA, uh, e uh, dificuldade de engravidar também, né? diminuição da contagem de espermatozoide. Às vezes o cara, não, mas a minha contagem está muito boa. Não, mas não é só isso. Não é só isso. É o dano do reparo de DNA. Ok? E o que, que você ia me perguntar André? Deixa eu só falar o seguinte, ó, rapidinho, ó, para as pessoas. Uma tacinha de vinho na gestação zero. Açúcar durante a gestação zero, tá? Antes que qualquer pessoa fale. E café durante a gestação zero. Camila não encostou em nenhum desses, nenhum hum. disso. Uh, o, o homem antes deveria fazer isso também nos três meses antes, pelo menos. Vacina durante a gestação. Nós não vamos falar sobre isso aqui, então não adianta perguntar, uh, porque nem é um tema que a gente tem que é, Não é o tema da live também. A gente não é. tem condição de falar de tudo tem não muita vac... gente perguntando se o Miguel já nasceu, não, gente. O Miguel não nasceu ainda. Está é, é... quase. O Miguel não nasceu assistindo. ainda. E vacina durante a vacina a a Martina está nos assistindo aqui. Quem está cuidando do calendário de vacinação do Miguel é a doutora Martina Catacini. Ela está aqui, dá oi tá aí, aí, daí o pessoal que vai te seguir depois. Exatamente. É ela está cuidando da. Já fez consultas também pré-natal com a Camila, ela é pediatra e especialista em alergio... alergias e imunologia. E, e ela que vai cuidar do calendário do miguel não é. sou contra vacinas eu sou contra a quantidade em pequeno período de tempo isso é uma opinião de victor não isso para sua vida olha só victor, eu queria falar o seguinte Bom, tem, o assunto é amplo mas a gente tem que ir para a reta final porque o tempo não espera o vitor vai falar sobre isso no congresso e a gente e eu quero ainda entrar em outro assunto sobre o papel do pai saindo um pouco dessa fase da gestação e fertilidade mas falando do pai em casa victor do papel do homem em casa como exemplo, porque você já citou isso, é muito importante porque tem muito pai assistindo. A gente fala para o filho fazer uma coisa, mas o filho vai fazer o que a gente faz e não o que a gente fala. Então o filho está enxergando o prato do pai. Mas antes disso, só queria fazer um, um, um responder, porque perguntaram muito sobre o livro. Eu, eu acabei dando um spoiler aqui, que eu nem ia contar do livro, porque é surpresa para o Congresso, mas já contei. Mas não posso ainda divulgar o nome. Esse livro é um livro que é fruto de anos de estudo. E eu vou lançar, se Deus quiser, no Congresso, nesse primeiro Congresso Internacional de Nutrição materno Infantil. O Congresso vai acontecer 2 e 3 de agosto, em São Paulo, no Maxud, organizado pela Abrami, depois vocês vão seguir a Abrami. Quem quiser participar, é aberto a todos os profissionais da área da saúde: nutricionistas, médicos, odontopediatras, fisioterapeutas, psicólogos, biólogos. Por quê? Por, justamente porque eu entendo que não é o pap... Juntos a gente vai conseguir fazer muito mais. É uma equipe multiprofissional. Então, o Congresso está bombando aí, a gente está na reta final das inscrições. E na véspera, Vitor, a gente vai ter na quinta-feira, dia 1o de agosto, um pré-congresso, assim que eu acho que nunca houve né, na, na, é, em outros eventos desse, desse segmento aqui no Brasil e talvez até no mundo. Assim. O ELO 21, que é a maior referência hoje de acompanhamento da criança com síndrome de Down, vai estar, é, a gente vai fazer na FAPS, o pré-congresso, com uma abordagem totalmente multiprofissional e integrativa da família e da criança com síndrome de Down. Então o pré-congresso vai ser incrível, eles trabalham muito com a suplementação, a prevenção, se a gente pode fazer alguma coisa no casal, se existe isso ou não a Carla Pinto que é a presidente aí da dessa instituição é uma geneticista com uma visão totalmente diferenciada uma abordagem incrível Sandra Mata nutricionista geneticista formidável que trabalha com essa visão então elas vão estar no congresso mas a gente vai ter um pré-congresso dia primeiro então é só entrar em abram.com/congresso no final a gente coloca o link nós dois nos stories Todos e stories. se inscrever para o congresso todo o profissional da saúde e aí se inscreve para o congresso e para o pré-congresso o Vitor vai falar sobre isso tudo que ele está falando aqui, mas com com detalhes, né, Vitor? É, a Cristoso vai falar de suplementação da mulher que pretende engravidar. O casal Mantelli vai estar lá falando sobre humanização também do parto, sobre os aspectos emocionais. O domingo vai falar sobre os aspectos emocionais da gestante com repercussão na saúde da criança. A gente sabe que tem tudo a ver. E a gente já falar de obesidade infantil, de síndromes, do papel do nutricionista nessas síndromes. Vamos falar de autismo, vamos falar de déficit de atenção e hiperatividade. Então realmente eu falo assim, Vitor, que antes quando eu entrei na nutrição eu viajava sete, oito congressos por ano, às vezes para fora do Brasil, para ir num congresso pegar uma palestra que me interessasse, duas que me interessassem, porque não existia no mundo um congresso com essa visão. E eu estou trazendo para o Brasil e vou trazer inclusive a Conceição Calhau, que é a maior nutricionista funcional da Europa, né, de Portugal. Incrível, com mais de 100 publicações do PubMed sobre agrotóxicos sobre iodo, sobre folato. A mulher ah, é uma sumidade. Ela aprende. vai dar aula, né? Aula, ela aula vai da dar tira. duas aulas no congresso: uma de disruptores endócrinos e é. uma sobre microbiota como novo alvo genético, como novo alvo de tratamento. Então, é. a, a Conceição Caral vai, vai estar nos dois dias do evento. A programação é assim, Vitor, modéstia a parte falando, porque. É claro que eu sou suspeita para falar, mas eu falo para os meus alunos de pós. Assim, esse congresso é o nosso sonho, é o sonho que a gente sempre teve em ter um evento desse nível, com palestras de altíssimo nível, palestrantes que fazem isso mesmo, que tem clínica, que tem ciência, que são doutores no assunto e tudo aqui, né? muito acessível para todo mundo. Então, ninguém pode perder, né, Vitor? Não, e assim, ó, eu já falei outras vezes aqui, eu vou repetir, André. Muita gente fala assim, ah, mas eu não vou... Por, ah, é, eu tenho... Um, um asco desse negócio assim de a ah, pena que não é Manaus, querida. Nunca vai ser Manaus, nunca vai é, ser, vai em Porto, ser que Alegre. Eu sou Porto Alegre. É porque é Manaus a ah, pena que quando é que você em Porto Alegre? Nunca eu sou de Porto Alegre. Nunca dei um curso em Porto Alegre. Não vou dar Por que, que não vou dar porque lá e aqui em São Paulo que as coisas com mais fáceis tem mais hotel, tem mais voo para cá, juntar mais voos, né? Junta voos. Tem gente que vem de fora. Então fica fica fica muito mais fácil fazer aqui segundo mesmo que não fosse fácil cara vencedor na vida vai até Corre onde, atrás, né? cara vai até onde está assim, não é, é mal bem montanha então a gente vai até onde tem conhecimento seja onde for tem que se deslocar, vazar, tem que pegar, e vai gastar mais, a né, Não é gasto, é investimento, então assim, é aí eu não aceito, André, sinceramente, eu tenho, eu tenho, eu sou meio radical em algumas coisas, tá Porque é, não é por ter mais dinheiro ou menos, porque quando eu tinha porra nenhuma de dinheiro, eu arranjava para esses lugares, deixava gastar de outro de outro jeito. Eu, eu já fui casado antes da Camila e no meu primeiro casamento a gente foi muito feliz durante o casamento. Aí depois as vidas nos, nos encaminharam, cada um para um lugar. Não tivemos filhos lá, e, e, e ela foi muito parceira no começo. Que a gente teve dois anos pós-crescimento. Que a gente não viajou nenhum para nenhum lugar. Eu acho. Não tinha a pessoa, dinheiro, antes, não. não tinha como ir. Não tinha esse assim, não tinha, tinha que guardar dinheiro, tinha que ir atrás, fazer o quê? Tinha que trabalhar. Então assim, são momentos na vida e eu tinha que guardar para quê? Onde que eu ia viajar para Congresso. Sim. Curtir, porque eu tinha que adquirir conhecimento, não dava para parar Sim. no tempo, então não tem desculpa assim, ah, sou teada, sou nutricionista, só sou... não tem área, né? Porque Sim. tem a questão de eu vou e vou assistir aulas, porque eu vou aproveitar isso nas minhas consultas, qualquer área, é conhecimento, claro. Claro, trabalhando com qualquer área. E eu penso em prevenir doenças e orientar os pacientes. E uh, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso de pelo menos informar meu paciente, né? Porque muita gente vai chegar, poxa vida, eu tive agora uma doença aqui, eu tô com medo do meu filho, então aí Então, vai ter filho, cuida com isso, isso, aquilo, fala com o marido, porque uma informação vindo de um profissional de saúde tem um peso muito grande. E as Sim. pessoas, às vezes, não tem como entender o que é metilação do DNA, não tem como entender, nem médico entende. Então a gente tem que ter o médico entendendo parcialmente isso, nutricionista, ou qualquer área da saúde, para poder, educador físico, seja lá o que for. Hoje a gente, nós somos agentes de saúde, né? Todos Sim. nós, não somos só, né? ah, eu sou médico, claro. Não, não e a é. E responsabilidade de todos, é, né, Vitor? E é um misto. É. E é por isso que a gente tem, inclusive, hoje, tanta informação gratuita, e por isso que também a gente tem, por esses profissionais que não se atualizam e não vão atrás de conhecimento. Tanto ranço e rancor quando um outro que não é da sua área fala algo mais interessante que ele. Vou ler esse aqui. Às vezes eu sou pediatra, não entendo absolutamente nada de alimentação, porque eu nunca tenho áudio de alimentação na minha vida, só entendo de forma. Não, não quer dizer que ele seja ruim ou melhor. Aí vai um outro nutricionista, ou a vizinha da porta, você, olha, eu acho que essa forma infantil aí, quem sabe tu não pesquisa e vai comer em vez de tomar isso aí aí volta para o profissional e fica puto. Mas por quê? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe nem explicar. Ele vai ficar perto da vida. Esses dias um paciente meu pegou uma forma e olhou assim: Pô, velho, por que eles colocam esse tipo de açúcar aqui? Não podia ser um açúcar melhor? Mas quem te recomendou? O pediatra. Não é que ela é ruim. É que ela nem sabe que açúcar é aquele. Ela não é ruim. Mas ela pode saber desde que ela vai atrás do conhecimento que no congresso de pediatria tradicional não vai ter esse, esse conhecimento disponível Nós estamos falando de nutrição materno infantil é diferente são né, pessoas que estudam a fundo a composição das formas os alimentos os nutrientes assim como a nutricionista convencional também não tem capacidade de entender qual é a necessidade em termos de micronutrientes quanto que o bebê é precisa de selene não tem como saber, tá entendendo? Eu não tenho como afirmar que na farmácia vai ter tudo necessidade. Então, ou na, na, no início da alimentação. Então, isso tudo vai estar disponível em Congresso, nós temos que atrás desse conhecimento. Um vai... evento único, né? É. E aberto para todos os profissionais da saúde, que é a minha visão. Tanto é que na nossa pós, nutrição é. materia-infantil na parte é para nutricionistas e médicos, e temos muitos médicos. E a gente se complementa, né, Vitor? Porque... E eu falo assim: eu lembro que quando eu montei a pós, estou vigiando o tempo, que acho que a gente tem uns 6, 7 minutos. Lembra de salvar a live depois, tá, Vitor? Para a gente ah, disponibilizar claro, claro. para a galera. Ah, eu eu lembro confio, que... Mas a, eu... a região consegue. Se você não aparece. salvar, mas pelo menos deixa ela online aí por umas quatro horas, ficar. que aí a live salva para a gente. Uh, quando eu montei a pós, muitos, muitos me questionaram assim: ah, mas eu sou a sua pós é aberta para pediatras? Claro que é. é porque óbvio. É justamente porque a gente quer discutir, né? E, e sabe o que acontece na pós, Vitor? É muito incrível. A gente tem a pós para nutricionistas e médicos, e aí as, as turmas são, tem alergistas, homeopatas, enfim. E aí eu, eu percebo assim que quanto mais a gente vai lá e a aula é incrível. Foi o um nutricionista lá e deu uma aula show. Foi a Carmela Pedalini, deu uma, que é pediatra, deu uma aula show. A gente sai de lá com a visão assim, poxa, eu nutricionista preciso trabalhar com o um pediatra. Claro. Que a gente já sabe disso, óbvio, que precisa, com o obstetra, com o pediatra, em si, Mas o pediatra também tem poxa, eu preciso trabalhar com uma nutricionista infantil. Porque a gente se complementa. Essa visão se complementa. E eu só queria falar uma coisa antes, porque o tempo não vai dar, é que assim a gente é impor... o pai é importante na vida do filho. Isso é, é, é ciência, isso é a vida que nos ensina. Um pai ausente, e aí não estamos jogando pedra em ninguém, nem nas mães solteiras, nem quem não teve, nem no cara que abandonou. Não é culpa de vocês, nada disso, não estamos falando isso. Mas o, ca... o pai que é ausente, ele faz falta. Claro que existem muitas coisas, tratamentos, acompanhamentos para essas crianças, mas o pai ele tem que cumprir o papel de pai. O papel de pai não é só fecundar. Não, e entendi. o papel do pai é apoiar, o papel do pai é ter saúde, o papel, o papel do pai... Porque eu pego muitas crianças, Vitor, obesas, no consultório, e que muitas vezes o agente que está obesogênico na casa é o Papai. pai. É, comendo, que que tranqueira. O criança... que, que vai, vai, vai, vai se espelhar, né? Deixa eu só até mostrar aqui, olha só esse aqui é o meu que tu, tu conhece que também é teu paciente olha o Gabriel aqui ó olha aquela criança ah. olha que coisa fofa tá <risos> imitando, imitando o pai dele né imitando o pai que é que gosta de andar de moto é um espelho para ele né o espelho o pai pô então assim se vê o pai fazendo coisa errada vai fazer sendo desonesto vai fazer claro é, é o seguinte. E esse é um bebê suplementado que, com dois aninhos, estava andando de bicicleta. <risos> e de motinho. Dois anos de é. suplementação, a diferença que faz. É. Né? O pai é suplementado, que é meu, meu é. cunhado, meu paciente, e a mãe também. É. E sabe uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem? Assim, ah, por exemplo, o pai, no meu caso, eu viajo para dar palestra, enfim. E o meu marido, que é médico, que trabalha aqui. Que cuida da casa, que cuida da família, ele fica com os meus filhos. Então, se eu estou palestrando, estou dando aula em São Paulo, ele está dando a comida, ele dá o banho, ele organiza a escola, ele faz. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas seu marido te ajuda tanto. Ele não está me ajudando, ele está cumprindo a parte dele da história, né? Porque é para ele, Vitor, é maravilhoso. Quando eu chego, eles estão assim, muito empolgados, porque passaram e curtiram o final de semana inteiro com o pai, foram para o cinema, fizeram o programa deles. Então, São isso meninos, é maravilhoso. Né? e essa identidade dos meninos com o pai, então Exatamente. é mais, mais legal ainda, né? Que é necessário em todos os aspectos, inclusive fisiológico, bioquímico, que é o que a natureza fez, né, Vitor? É. Então, eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem para os pais, eu não sei quanto tempo tem aí, acho acredito tantinho. que estamos nos últimos. 5 cinco minutos e cinco são 955 56 a gente começou exatamente às 9 às 9 então falar que desde o apoio do homem desde o preparo na gravidez o apoio na gravidez no aleitamento materno desde a introdução alimentar a gente fala muito sobre isso eu vou lançar um curso online agora tô dando outro spoiler não sei se eu podia falar mas é 15 de julho eu vou lançar um curso online completo de introdução alimentar Desde os seis meses até um ano da alimentação dessa criança, eu falo muito sobre isso no curso. O pai tem que participar. Por que, que é a mãe que vai lá dar frutinha para a criança? E cadê o pai? Né? Então a gente tentar organizar as famílias, Vitor, para pro, pro, participar pelo menos de uma refeição. As famílias não fazem refeições juntos mais. É sentar a mesa, o pai tentar chegar um pouco antes. Eu tenho pais no meu consultório em São Paulo, Vitor, que às vezes vão de mochilão para o trabalho. Eles que levam filhos às vezes na consulta. É. É, é lindo, ah, não, porque a minha mulher é executiva, André Minha, tá tentando chegar, mas eu tô aqui, e às vezes eles ficam lá perdidos, eu falo demais, eles gravam, depois eu ligo para esposa. É lindo, e isso é necessário, porque esse filho vai chegar ao pai. Então, o papel do pai é muito mais do que levar um espermatozoide para essa fecundação. Ah, o papel até do pai é resto trono... da vida e até na hora do espermatozoide também é o contrário do que muitos já, é, pensam né é o cuidado que tu está tendo durante aquele período o preparo da tua saúde que tu vai passar outro para passar uma herança ruim da tua saúde da tua genética ou tu para passar uma herança boa da tua genética com menos falha é, com, com a idade mais adequada se possível né eu estou falando que eu tenho 40 anos tá? Mas foi o um momento da minha vida que, que, Sim. que né? são os caminhos da vida né é mas com a melhor saúde, meu melhor estado de saúde da minha vida, né? procurei gozar da melhor saúde nesse período, saúde não só de percepção subjetiva, né, do que é saúde mesmo, do meu bem-estar, mas também de exames e tudo mais para conseguir passar aqui muito melhor para o meu bebê. Ah, e falando em livro aqui, o Glauco está acompanhando aqui, né? Tá, maravilhoso. Você tem que seguir, gente. Dr. Glauco é Nascimento. Tu Vai nem... falar no congresso também. Tu nem sabe, é. Eu, o Gláucio, eu tô com um livro enterrado que eu escrevi que trouxeram páginas eu tenho eu escrevo demais. e eu fico com preguiça de reler tudo que eu escrevi e eu tô com aquela troça enterrado meu deus do céu tá um ano e pouco parado esse negócio e eu não tenho como não vou reler tudo aqui porque eu tô numa uma correria pegada e eu conversei com o glauces eu tenho a grata satisfação que o doutor glauces do nascimento lá de racife e ele vai ser o revisor do meu livro, tu acredita? Nossa, que prestígio! Que prestígio meu, né? Nossa senhora, fiquei feliz da vida. Maravilhoso. Né? Meu eu, eu conheço poucos obstetras tão estudiosos quanto o é, Eu falo sempre para ele. Ele é muito estudioso. Ele é. Entendi. Da 3 horas da manhã ele me manda 50 artigos. No outro dia 7 ele me pergunta <risos> o que que eu achei. Eu falo, Olha, eu estava dormindo, Glaucio. Acabei de ver agora, dá um tempo aí para mim. E ele vai falar sobre é, vitamina B9, B9, na gestação sim, sim. colato, ácido fólico, qual né? é a dose, se existe mesmo essa história de que excesso dá autismo ou não. O Glaucio sim. vai falar sobre tudo isso na palestra dele. Vai ser incrível o congresso, Vitor. Quero te agradecer, meu amigo. Obrigada. Ah, não tem que agradecer nada. É um prazer estar aqui contigo, falando de um tema que, é, todo com entusiasmo aqui. E, e vai ser um prazer estar no congresso falando, falando disso, com toda empolgação. Eu estava antes de, de falar contigo aqui só os artigos que eu baixei, né? Eu estava só dando uma olhada naqueles mais interessantes para puxar as conversas aqui. E é muita coisa. Sabe quantos ah. artigos eu baixei? Ah. Eu, gosto. Quem está acostumado a ver as minhas aulas está acostumado que eu, eu boto, eu gosto de máximo. De artigo eu, artigo. Gosto artigo. de artigo porque. Porque como eu gosto de criar uma linha de raciocínio, eu, não, eu gosto de embasar cada parte do meu raciocínio para juntar. Eu sempre, há muito tempo atrás, eu vi uma, uma figurinha muito legal na internet, que é assim, informação. Informação são várias, várias, vários coraçõezinhos, várias bolinhas, sem conexão. Né? Conhecimento. Eu tenho várias, posso ter até menos bolinhas, mas cada bolinha se entrelaçando. Então, é, é o que eu procuro fazer, né? Tem muita gente tem informação. Ah, não, mas aquele artigo diz não sei o quê, não, mas junta aquele, mais aquele, mais aquele, a gente formata. E eu gosto de.